É, meus amigos, o perfil oficial de The Witcher lá no Twitter pegou todos nós fãs das suas franquias aí, cara, de surpresa, com o anúncio, a confirmação de que nós teremos aí um novo jogo de The Witcher. Sim, meus amigos, enquanto nós ficamos ali Órfãos depois de The Witcher 3, querendo mais conteúdo, sem saber o que o futuro nos reservava. Já que eles disseram que aquele jogo era o último da saga do nosso querido Geraldão aí, a gente ficou esse tempo todo matutando, pensando se teria ou não, e eles deram hoje a resposta que a gente tanto queria, meus amigos, teremos um novo jogo de The Witcher, e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui que rolou, e algumas informações que eles soltaram aí acerca desse projeto. Então, saudações deles, eu sou Caio Nobre, vamos para mais um videozinho, de cobertura de games nesse canal é delicioso, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, mostrar para vocês primeiramente que que rolou, cara? Nós tivemos aqui, do nada, tá aparecendo aí na tela pra vocês agora, esse tweet aqui do perfil oficial de The Witcher, um pouco mais cedo aí, uma e pouca da tarde mais ou menos, mostrando esta imagem aqui. The Witcher, a new saga begins. Uma nova saga começa. E como a gente pode ver aqui, cara, está sendo mostrado um medalhão diferente do que aquele que o Geraldão costuma utilizar. A gente tá vendo que a cobertura da neve aqui tá tampando o resto do medalhão, mas pela cara dele aqui e pelas orelhas, entendeu? esse medalhão para mim é o medalhão da Escola do Gato, que a gente sabe que tem aí na franquia do The Witcher e tal. Inclusive, se eu não me engano, no The Witcher 3 nós temos missões que abordam essa escola também. Então isso daqui, cara, com esses dizeres de uma nova saga começa, eu acho que eles já direcionam pra gente aí um pouco do que eles pretendem fazer com relação a esse novo The Witcher, esse novo jogo da franquia, entendeu? Porque eles já disseram por A mais B que a saga do nosso querido Geralt acabou ali no The Witcher 3 e eles poderiam sim seguir nesse mundo, porque poxa, é um mundo muito vasto, são várias escolas ali de bruxos e tal, em que eles poderiam sim naquele universo criar uma nova história com um novo protagonista, ou de repente, sei lá, muita gente especulava na época, né, que se tivesse uma continuação, eles poderiam pegar a Ciri como a personagem principal aí, depois do final dela ali e tal, a gente vê ela viajando com o Geralt em um dos finais do The Witcher 3 no caso, mas, pelo jeito, eles vão sim começar uma saga do zero, e devem trazer um novo protagonista. A gente não tem informações de história nem nada disso em que época vai se passar, mas a gente pode, dependendo da época que esse jogo se passar, né, encontrar esses personagens que a gente tanto gosta, como o próprio Geralt, como a Siri e tudo mais. Mas isso a gente só vai ter certeza de fato quando eles anunciarem mais detalhes sobre o plot do jogo que nós ainda não temos. Ah, Caio, mas o que a gente tem então de informação? Vamos lá, meus amigos. Eu separei esse site aqui com algumas informações acerca do novo projeto aí do The Witcher, né? feito pela CD Projekt Red, e a gente vai ler tudo direitinho aqui que tá falando sobre principalmente a engine gráfica que eles estão trazendo para nós. Vamos lá. Ó. A CD Projekt Red anunciou nesta segunda-feira que está trabalhando em um novo game da franquia The Witcher. O título em questão, que ainda não teve nome oficial revelado, dará início a uma nova saga ambientada no universo de Ciri e Geralt de Rivia, e será desenvolvido no Unreal Engine 5, esse motor gráfico que tá dando o que falar aí, meus amigos, muitos projetos já estão migrando para ele, o negócio é ó... Lindo, maravilhoso, supipa, lindo e delicioso. Eu já até repetiu o lindo duas vezes aqui. Novo motor gráfico da Epic Games. Na imagem divulgada pelo estúdio é mostrado somente um medalhão de bruxo na neve, acompanhado de um texto. Uma nova saga começa. Após passar um período extremamente conturbado com Cyberpunk. Que foi extremamente criticado pela comunidade pelos vários bugs e graves problemas de performance, principalmente nas versões de PlayStation 4 e Xbox One, a CD parece voltar seus esforços para a franquia que tornou o estúdio polonês mundialmente conhecido. Poxa, o sucesso de The Witcher 3 ele é inquestionável até hoje, né, meus amigos? O jogo ele é muito bom. Se você for pegar ele para poder jogar agora, cara, você vai se divertir horrores com ele, entendeu? The Witcher 3, por exemplo, ganhou o prêmio de jogo do ano no The Game Awards 2015 e é o segundo jogo mais premiado da história da indústria dos games, atrás apenas de The Last of Us Parte 2. Em um breve comunicado em seu site oficial, a CD Projekt Red revelou que estabeleceu uma parceria de longo prazo com a Epic Games e vai trabalhar em colaboração com a companhia para o desenvolvimento da Unreal Engine 5 para jogos em mundo aberto. No mesmo comunicado, a empresa ressaltou que a Red Engine do Cyberpunk 2077 ainda será usada para o lançamento de uma futura expansão que o jogo receberá. Então, no caso do Cyberpunk aí, né? Eles já deram algumas informações bastante interessantes aqui pra gente. Uma delas foi essa troca de engine, né? Que eles utilizavam essa daqui. Eles estão utilizando né, a Red Engine no Cyberpunk 2077 e agora, em conjunto com a Epic Games, eles vão trabalhar com a Unreal Engine 5, para desenvolver jogos em mundo aberto e eu acho que não preciso nem mencionar o quanto a expectativa vai lá para as cucuias entendeu porque a gente lembra muito bem no The Witcher 3 principalmente o quanto esse jogo ele é lindo maravilhoso assim o um mundo aberto estonteante até hoje mesmo cara a versão do jogo principalmente no PC que foi a que eu joguei né meu amigo, eu fico embasbacado até hoje com o que aquele jogo apresenta pra gente em termos de gráfico ali, jogabilidade, até mesmo storytelling, as missões secundárias, principalmente ali, tudo que o jogo apresenta pra nós. Eu acho que sim é motivo de deixar as nossas expectativas lá em cima, porque tá por vir. E com relação à questão de protagonismo, assim, né, essa direção que eles estão tomando, a gente já falou no início do vídeo que eles já planejavam aí se eles voltassem para esse universo de The Witcher trazer um novo protagonista. Não seria mais o Geralt, já que o ciclo ali da sua história já acabou, entendeu? Eles encerraram ali e tal, não tinha mais o que eles fazerem com o personagem, de acordo com eles, entendeu? E eu acho essa uma ideia um tanto quanto interessante, porque aí eles podem ter a liberdade criativa de gerar ali uma nova história, totalmente nova, não se basear ali nos livros, mas um negócio totalmente original, seguindo ali uma outra escola, que no caso deve ser a escola do gato, eu acho, com um novo protagonista, a gente poder conhecer um pouco mais ali dos costumes dessa outra escola, como é que funciona as diferenças dela para do lobo, e eu acho que vai ser muito da hora, vai dar um respiro, vai dar um refresco muito legal pro jogo isso daí, entendeu? Eles trazerem uma história totalmente nova, assim, com pô, novos inimigos, novos monstros, novas coisas pra gente poder descobrir e tudo. Claro que a gente vai ficar com muita saudade do Geralt de Rivia, porque é um personagem icônico pra caramba, né, meus amigos? Eu não diria que ele é extremamente carismático, porque o bicho, ele é todo parrudão, assim, todo turrão, vamos dizer, né? Ele não expressa muito suas emoções e tal, a não ser em momentos quando ele tá com a Siri, porque aí realmente desperta aquele amor de pai e filho ali entre os dois e tal, então assim, é muito da hora. Mas é como eu falei lá no início do vídeo, né, meus amigos? Nada em é Pede de, dependendo da época que esse jogo se passar, eles colocarem estes dois personagens aparecendo, tanto Geralt quanto a Ciri principalmente a Siri, que ela tem um papel muito importante devido ali à sua descendência, ao seu sangue ancestral, aos poderes que ela tem e tudo mais as suas capacidades. Eu acho que eles podem sim colocar um foco em uma outra escola com um outro protagonista, trazendo a Ciri também para poder participar do plot ali de alguma forma, já que ela é uma personagem tão poderosa assim, e seria uma forma também de agradar os fãs aí que gostam tanto da franquia The Witcher e destes personagens também, entendeu? Então só nos resta esperar aí, meus amigos não tem muito mais informação acerca disso, foi basicamente ali aquela imagem que eles liberaram pra gente com o medalhão do gato, provavelmente com uma nova saga vai começar e deve demorar, eu acredito, para que possamos ter mais informações acerca desse projeto. Vamos esperar aí pacientemente, né minha gente, para ver o que o futuro nos reserva esse novo jogo de The Witcher. Eu só sei que tá anunciado, cara, é real, tá confirmado, teremos sim o um novo The Witcher, agora é só aguardar pacientemente por mais informações, um trailer de anúncio, alguma coisa do gênero assim. E agora comente aqui embaixo, você que está assistindo aí agora, o que, que vocês acharam desse anúncio? Como ficou o hype de vocês com isso agora? Deixa aqui embaixo suas opiniões, o que vocês pensam acerca da história aí, pra onde isso pode rumar com o um novo protagonista, como é que fica a expectativa de vocês com relação a isso. Eu vou adorar ver os comentários de cada um e novamente não se esqueça de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais... E... fuemos, meus amigos!